Olá, boa noite. Hoje é quinta-feira, dia 21 de fevereiro de 2019. Uma boa noite. Começa agora o Link News para todo o Brasil, para Record News Internacional. Confira os destaques de hoje. Crise na Venezuela. Nicolás Maduro manda fechar hoje à noite fronteira com o Brasil, após governo prometer enviar ajuda humanitária ao território venezuelano. Tragédia em Brumadinho. Bombeiros localizam um depósito da Vale e procuram por mais corpos. Reforma da Previdência. presidente da Câmara, Rodrigo Maia, determinou o envio da proposta à Comissão de Constituição e Justiça da Casa. E hoje é dia de esporte aqui no Link News. Eu, a Tainá e o Rafael Gart vamos mostrar os assuntos que ganharam destaque nesta quinta-feira. De vítima a réu. Ator de Hollywood é preso aqui nos Estados Unidos depois de inventar um crime de ódio. Tudo isso e muito mais agora aqui no Link News. O Link News começa falando sobre a decisão de Nicolás Maduro de fechar a fronteira terrestre da Venezuela com o Brasil às 8 horas da noite, horário de Brasília. Maduro ainda disse que avalia fazer o mesmo na fronteira da Venezuela com a Colômbia, diante dos planos da oposição, que é liderada por Juan Guaidó, de também trazer ajuda humanitária. A...